Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Manique Alves e já que você gosta de rumor, que vocês vivem me pedindo para falar de rumor, até quando eu não quero falar de rumor, então tome rumor hoje. Hoje a gente vai falar de rumores de Resident Evil 4. Andaram rolando uns babados aí pelo Reddit. Que é aquela coisa também, né, gente? A gente fica meio assim, não sabe se confia muito, mas já que o mais importante não é necessariamente a, a chegada, mas sim a jornada, então vamos aproveitar essa jornada, né, gente? Aproveitar essa jornada. É, até o Resident Evil 4 Remake, pra gente falar um pouquinho sobre o jogo, pra gente fazer conteúdo, dar uma farmada também, né a gente, ganhar uns inscritinhos, não é verdade? Não é pra isso que eu tô aqui? É pra ganhar uns inscritos também, claro, né? Falar da minha franquia favorita com vocês. Mas antes de a gente começar a falar sobre esses rumores, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e, por favor, Compartilhe com seus amigos, para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. E lembrando que se você gosta do meu trabalho, considere também se tornar membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver o botãozinho aqui, tem também o um redirecionamento aqui em cima, tem o um link na descrição também. A partir de 2.99 por mês, você já tem acesso a vários benefícios e me ajuda pra caramba, porque é o apoio de vocês que mantém esse trabalho vivo tanto aqui no canal quanto no site e etc. Bom, gente, como eu disse para vocês, esses rumores eles vieram do Reddit, por um usuário chamado Street Extreme 1379. E aí ele fala que ele recebeu é, de uma fonte né, algumas informações, e ele, essa pessoa, que é a fonte dele, afirma que são informações do Resident Evil 4 Remake, e, e parece que também ele essa pessoa também adivinhou muita coisa sobre o Village, né? Então ele acredita nessa fonte, tá? Então, mas é aquilo, né, gente, o rumor a gente sempre né, fica ali com o um pezinho atrás, é o famoso, vamos ser o famoso São Tomé, né, a gente só acredita vendo, mas é isso, né, vamos, vamos conversar então sobre esses rumores. E o primeiro rumor fala sobre o Krauser, lembra que teve uma história de que o Krauser ia ser cortado do 4 remake e aí a galera... Ficou desesperada, veio lá também do 4chan, que é aquela lá que a galera posta anonimamente. Não, No Reddit também, você pode criar ali uma identidade, mas pelo menos não é anônimo, né? Uh, então, vamos falar sobre o Krauser aqui. De acordo com esse novo rumor, ele não vai ser cortado do jogo e o papel dele vai ser expandido de forma muito interessante. Então, que ele não vai ser a pessoa que vai raptar a Ashley mais. E que aquela treta de peixeira dele com o Leon ainda está presente no game. Tá, mas se não for ele que vai raptar a Ashley, o que, que ele vai estar tá fazendo nesse jogo? Porque, tipo assim, esse era o papel dele, ganhar a confiança do, do, do Sadler. Eu tô pensando aqui, será que vão botar o Hank? Pra raptar a Ashley? Pra justificar porque que ele tá no Mercenários? Porque não faz sentido, gente! Não faz o menor sentido tirar o, o... Pô, coitado do... Coitado do Krauser. E aí ele vai tá lá só pra pegar a plaga. Mas aí como é que ele vai ganhar a confiança da, do, do Sadler? Se não vai ser ele que vai raptar a Ashley, entendeu? N entendeu? Como é que ele vai ganhar a confiança pra ele poder ter o, o, o, o braço dele lá, sabe? Não, não tá ligando uma coisa com a outra, mas, enfim, pobre do Krauser, né, gente? Perdeu tudo morando de aluguel. Tá, aí tem um próximo aqui que diz que o Luiz vai ganhar uma história expandida, a trama dele vai ser expandida, com flashbacks, e também algumas cenas com o avô dele. Só pra contextualizar, gente, o avô dele, ele era ali da região, né, da, do Pueblo e tal, então ele conhece muito bem aquela região por causa do avô dele, né, que morava lá e tudo. Agora, gente, assim, conhecendo a Capcom, a Capcom que eu conheço, eu, essa história de, ai, ah, fulano vai ter história expandida, eu já duvido, eu já duvido. Eu já começo a colocar um pouco de descrença nesses rumores nisso, assim. Porque dois remake não expandiu história. De nada. E o. Três remake menos ainda. Então. Eu acho que. Eu, sei lá, cara. Conhecendo a capa com que eu conheço. E assim, o jogo já é longo, né? E aí eu não sei se eles vão se dar o trabalho de aumentar a história justamente a história. Não sei, não. Não sei, gente. Tá, aí agora a gente tem aqui o próximo rumor que diz que o, o, o carinha da metralhadora vai ser tirado do jogo, mas que os caras com Rocket Launcher não. Tá, mas assim, eu acho que se tiver um ou outro, tudo bem, né? Ali na parte da ilha e tudo, mas também não vamos também exagerar, né, gente? Uh, porque assim, eles querem que esse jogo tenha um pouco mais de elementos de terror. Mas se você fica colocando, de repente, um monte de coisa de elemento de ação, começa a virar bagunça. Enfim... Uh, o próximo rumor diz que os Regenerators vão ter um design mais assustador, e que o primeiro Iron Maiden é o corpo de um cientista empalado nos seus espetos. É, tem o corpo de um cientista empalado nos seus espetos. Inclusive quando você encontra o primeiro Regenerator tem é, tem meio que um, tipo um bicho assim, tipo uma, vários vários espetos saindo de um corpo assim, né, de uma sala de cirurgia assim. Então talvez seja esse, pô, ia ser da hora, hein? Ia ser legal se você visse esse bicho assim se movimentando. Agora, mais assustador ainda, só não pode tirar o. <risos> a respiração dele, não pode, eu não sei fazer igual, né? Mas não pode tirar essa respiração, não, porque, cara, essa respiraçãozinha dele, a hora que. Se você escuta lá longe, você já fala, ferrou. Ferrou. Tá, vamos lá. E o Regenerator, ele mata muito rápido, o ataque dele mata muito rápido no, no Resident Evil 4. Uh, diz que o Salazar ainda é um, um, um anão e ele ainda tem a personalidade, e vai ter a personalidade mais assustadora. Eu acho interessante isso, assim, se ele, de repente, ele for meio deformado, sabe? Não só ele todo pálido, assim, mas ele todo deformado, ia ser da hora, isso. É, tipo, mostrando que, assim, apesar da plaga controle, você ter controle, você também não tem tanto controle, assim, saca? Eu acho que ia ser interessante. Tá, aí o próximo ainda é sobre o Salazar, diz o seguinte, que ele vai ter só um verdugo agora protegendo ele, e ele vai ser um perseguidor no castelo. Você pode derrubá-lo, mas não pode matá-lo, porque mais tarde no jogo, ele se funde com o Salazar. Bom, quando o Salazar vai virar aquela, aquele bichão, né, o boss, um dos verdugos vai junto, né? Então, talvez seja o mesmo, né? Agora ele vai... Mas, oh, assim... Puta, tudo agora tem que ter perseguidor? Gente, eu gosto de explorar, eu gosto de olhar os cantinhos, saca? Eu gosto de olhar os cantinhos ali do bagulho. Tipo assim, tá, beleza, é legal você ter um trecho ou outro de perseguição ali. Mas, nossa, se ele ficar perseguindo o castelo inteiro... Ai, que coisa, sabe? Tá, vamos lá. É... Aí a gente tem também... O, sobre o Bitores, ó, o Big Cheese, né, ele tem uma história expandida, e ele vai ser tipo o Mr. X aí da parte da vila, ou seja, vai ter dois perseguidores, é, né, mais três já podia pedir música no Fantástico, viu Capcom? Pelo amor de Deus! E aí, tipo, tô pensando quem pode ser o perseguidor na ilha! O que vai é ser o seu perseguidor da ilha? O Krauser? <risos> tá. Aí diz que o Bitores, ele vai ter a trama expandida também. Aham, uh -huh. sei. E que, de novo, né, ele vai, vai ser tipo a porção do Mr. X da, da, vila, da, da vila. E a forma final dele ainda é o monstro Centopeia. E você ainda luta com ele num celeiro. Então, vai estar tá bem... É bem fiel, né, ao jogo clássico. Não sei, cara, esses negócio de, de, de história expandida aí. Nossa, como eu duvido disso. Putz. Tá, vamos lá. Aí fala agora sobre o Del Lago. Diz que a luta contra o Del Lago vai ser significantemente diferente, funcionando de forma semelhante à luta com o morrow na vila. Ou seja, vai tudo tremer tá no Village, né, desculpa, na, na Vila, tô traduzindo aqui, falei na Vila, que louca, tá, então vai ter, vai ser parecido com o que a gente viu com o do morrow né, lá no Village, eu já tô imaginando que eu vou ficar tonta, que eu vou precisar tomar ali o seu, é, aquele seu, seu Dramin, né, o seu Dramin, beleza, uh, e fala que se você atirar na água, ele ainda dá aquele Jump Scare, porra, já tá entregando Jump Scare, mas que ele não, não, te, não te engole dessa vez. Você só vê uma grande sombra nadando é, na outra ponta do lago. É, mas pô Estragou a experiência já. Porra, rumor. Porra, rumor. Cara, assim, é, eu já imaginava que eles fossem pegar muitas coisas do village né? Pra esse jogo. Eu acho que faz sentido. Mas, ao mesmo tempo... Oh, não precisa também pegar e. Cara, o Village ele foi o quê? Um laboratório pro quatro remake? Porque eu acho assim, implementa coisa nova, sabe? Ficar repetindo coisa também de jogo anterior, enche o saco também. Hein? Tá. Aí a gente tem aqui, ó, oh, sobre a Ashley. A parte da Ashley no castelo é mais longa, mas ela pode usar uma faca dessa vez. Que ela vai conseguir usar uma faca dessa vez. Eu acho interessante. Acho interessante, mas se a faca for overpower, eu vou querer jogar só com a Ashley, aquelas, né? Uh, e ainda sobre a Ashley, diz que a inteligência artificial dela está bem melhor, é o mínimo que a gente espera, porque afinal de contas a gente tá falando de um jogo de 2005, né? Então assim, inteligência artificial de 2005 para 2023, né gente? Uh, e que ela pode atirar objetos nos inimigos, como pedras. Interessante também, vai ser tipo a Natália. <risos> e aí, pra finalizar, diz que tem duas demos agendadas pra lançar em janeiro de 2023. Uma demo da vila e uma de demo do castelo, assim como foi com o Village. É, a Capcom, ela, ela costuma repetir fórmulas, assim. Então eu não duvido que a gente tenha duas demos com tempo contado, que nem foi no, na época lá do, do Village, né? A Capcom, ela gosta de, de repetir essas fórmulas, assim. E eu, eu acho que. Eu acho que dá pra confiar. É que assim, gente, às vezes também a pessoa pode. É escrever esses rumores, bastando ter um pouco de conhecimento sobre a franquia. Né? Então, por exemplo, a Capcom a gente sabe que ela gosta de ficar repetindo fórmula. Então, claro que ela vai pegar muita coisa do Village e vai botar no 4 Remake, sabe? E aí o que não é acertar, ah, não, porque eles mudaram ali, sabe? Mas enfim. São esses os rumores, tá? É... Acredito que vai ter demo, sim, tá? Desses rumores aqui, eu não gostei de ter dois perseguidores, tipo, um pra cada trecho do jogo, e só falta na ilha. Aí, sei lá, vai botar o Krauser, sei lá, pra ser o um perseguidor na ilha. E, cara, eu não gostei disso, que ele não é a pessoa que rapta a Ashley, porque não faz sentido, então ele vai estar tá lá pra quê? Como é que ele vai ganhar a confiança do Sadler Ou ele vai estar tá numa missão paralela ali, tipo, a da Ada. sabe? Ele vai estar tá trabalhando com a Ada, de repente. E aí, talvez eles coloquem para justificar né, o Rank ter, uh, ter aparecido no Mercenários e estar no Mercenários, que vai ser ele que vai raptar a Ashley dessa vez, de repente. É, mas assim, e agora eu, eu quero ver essa, também a, o Salazar, né? Quero ver como é que vai, vai ser a aparência do Salazar. Eu acho que vai ser bem, bem interessante. Mas assim, ó, isso aqui, se não for um, um rumor verdadeiro, foi escrito por uma pessoa que é bem Zé Lorinha, tá? Porque tem o detalhe do avô, do Luz, né? Tem. A parte de, ah, não é mais o Krauser que rapta a Ashley. Então, assim, tem, tem umas coisas de zelorinha aqui. Um beijo pro Cross, inclusive. Então, assim, eu acho que. Eu acho interessante. Eu. Eu acho interessante, se, se isso for mesmo acontecer. Expansão da história, torço, mas duvido. E só para finalizar esse conteúdo de rumor, né, e de especulações e tudo mais, é, muita gente tem me falado aí que o Resident Evil 4, ele entrou em pré-venda, o Resident Evil 4 Remake, teria entrado em pré-venda na loja digital da Amazon, uh, no Reino Unido, Aí lá tá aparecendo uma versão pra, pra Playstation 4 também, parece que apareceu pra Xbox One e Playstation 4, né? E aí a galera tava já pensando, né, que o Village, ele também inicialmente, ele foi anunciado só pra Playstation 5 e Series X barra S, né, e não, não se falou depois, por, por muito tempo, né, e aí depois veio a Capcom falar não, a gente está se esforçando para trazer para a geração do Playstation 4, quando na verdade é um jogo do PS4 que roda mais rápido, sem loadings, no PS5, né, basicamente é isso. Então, eu acho que talvez, talvez aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Village, no 4 Remake, eles anunciam pra nova geração, mas depois anunciam também Pra, pra geração passada, né? Então, vamos ver aí. É que às vezes também é muita coisa de sistema, gente. Eles incluem no sistema e, e às vezes, o negócio sai antes da hora, sabe? É culpa do estagiário. Na, na, na, por via das dúvidas, culpa o estagiário, <risos> que sem querer apertou o enter ali em vez de programar, né? <risos> E essas coisas de capa também, de Playstation 4, PS5, também às vezes é muito de também é, de sistema também, né? Então eles já meio que deixam tudo só meio preparado, assim, mas... Enfim, vamos ver. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam desses rumores, se vocês acreditam aí que eles podem se confirmar, enfim. Quero saber a opinião de vocês a respeito desse conteúdo. É, se vocês querem que continue trazendo é, informações aqui pra vocês, esses tipos de coisas, de rumores também, então vão me dizendo aí embaixo, e gente, sério, comenta bastante também, pra dar engajamento, tudo isso ajuda também a recomendar o vídeo pra mais pessoas, e deixa o like, tá, por favor, também ajuda a indicar o vídeo pra mais pessoas, e é isso, agora eu quero ver as respostas de vocês aqui a respeito desses rumores de Resident Evil 4. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!